Outra ocorrência, Ana, que chamou muita atenção nas últimas 24 horas, foi um tombamento, viu? Um tombamento aí de uma carreta que foi registrado ontem na BR 158 aqui em Três Lagoas, rodovia que liga aqui o nosso município até a cidade de Brasilândia, né? Esse acidente ocorreu no quilômetro 45, local muito conhecido como Curva da Torre. Esse caminhão é um caminhão tritrem e ele estava carregado aí com toras de eucalipto, é, segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista tem 23 anos, estava consciente, a, acabou sendo aí orientado a, a, para apresentar algumas escoriações né, devido a esse... É, tombamento, a unidade do resgate do corpo de bombeiro é, transportou ele até o hospital auxiliadora aqui no nosso município e as causas do tombamento não foram divulgadas e serão apuradas aí pela Polícia Rodoviária Federal, portanto ontem né, teve esse tombamento aí registrado pelo corpo de bombeiros na BR-158 na, né, na rodovia na BR que liga aí é, Translagoas a Brasilândia ontem aí foi socorrido e esse motorista é, veio né, aqui para o Hospital Auxiliadora, teve só ferimentos leves, Ana Cristina.